O crochê é fascinante interessantíssimo. O engano não foi no outro ponto, amigas. Foi neste. Reparem neste. Este ponto tem aqui este amarelo e o verde. Agora reparem neste. Este tem o amarelo e depois tem... Não. Este tem aqui um amarelo e outro amarelo. E não é. É o amarelo fica sozinho. Está ali o verde. Ora, isto aqui é que está enganado. Este é que está enganado. Mas depois foi-se refletir no da frente. Eita, vamos lá ver. Passou por baixo de dois, está certo. Ahá, é aqui. Está trocado. Passou por baixo de dois, está certo, mas veio pela frente e não por detrás deste verde. Estão a ver um detalhe, amigas. Um detalhe. Este passou, tem que passar assim, mas aqui passou ao contrário, passou assim estragou tudo. pois aqui, depois, pois, pois, pois, pois. assim. É assim, amigas. Eu bem digo que às vezes estes pontos saem por acaso. É assim